Tudo parou, mas você continuou Pelos nossos, pelos seus, por quem mais precisou E mesmo com medo você vai pra linha de frente enfrentar o caos Cuidar da mente, dar forças pra gente Só quem sofre entende o quanto você é essencial Incansavelmente Psicologicamente, consciência com amor, vamos curar essa dor. E é de coração que aqui agradecemos por sua contribuição para a vida e para a humanidade. Por fazer do amor uma profissão. Coragem para vencer, se envolver. A luta continua e queremos viver.